mas esta quantidade de dinheiro que você ganha ou faz por mês é por culpa da configuração deste termostato mental, que mesmo sendo invisível, tem um grande poder sobre a sua vida e sobre os seus resultados. E agora, se você quiser, você pode descobrir em quanto de dinheiro o seu termostato mental está programado para fazer. É bem simples. Faça um cálculo de quanto de dinheiro você fez nos últimos 12 meses. Não importa se em alguns meses você fez menos dinheiro e em outros meses você fez mais. E também não importa se você é empregado, empresário ou autônomo. Este cálculo serve para qualquer pessoa. Após saber o quanto você fez nos últimos 12 meses, você vai dividir isso por 12. Vamos supor que nos últimos 12 meses você fez 18 mil. Então quer dizer que você está programado para fazer uma média de 1.500 por mês. Ou, se você preferir, uma média de 18.000 por ano. É aqui que o seu termostato mental, no aspecto financeiro, está travado. E perceba algo interessante. Se acontecer de você fazer em algum mês mais do que 1.500, 2.000 por exemplo, a programação do seu termostato financeiro, se não mudada, fará com que você volte no padrão de faturamento programado de antes, que neste exemplo é R$ 1.500 por mês. E através de um processo automático de compensação, em alguns meses você fará menos dinheiro para compensar aquele ou aqueles meses que você fez mais do que R$ 1.500. Pode ser que em alguns meses você faça R$ 1.300, 1.000 para compensar aqueles meses que você fez mais do que 1.500. Ficou claro? Já não aconteceu isso contigo? No mês você faturou mais, ficou feliz, emocionado, entusiasmado por ter feito mais dinheiro. Porém, nos outros meses você fez menos do que aquela média de faturamento que você estava acostumado a fazer. Ou, caso você seja assalariado, e você recebeu um dinheiro a mais que o padrão em um certo mês e aconteceu algo diferente que fez você gastar aquele dinheiro a mais que você recebeu. Já aconteceu isso? Por exemplo, estragar o carro, perder o dinheiro, ficar doente, gastar com remédios, enfim. Já aconteceu isso contigo? Coloca aqui no campo dos comentários. Isso é influência da programação do seu termostato mental invisível, mas que mesmo sendo invisível, comanda a sua vida e comanda os seus resultados. Preste atenção, esse resultado que você tem hoje, não é um checkmate. Você não precisa continuar aceitando esse mesmo padrão de resultados. É necessário que você mude a sua ideia em relação ao dinheiro. Ou seja, a forma como você associa o dinheiro em sua vida. E isso vem através da sua linguagem. Perceba que para cada coisa que você julga importante ou não em sua vida, você faz esse julgamento através de uma comunicação interna com você mesmo, assim como com o mundo ao seu redor. E esse julgamento, percepção, associação, imagem, ideia, que podemos chamar também de a sua configuração em relação ao dinheiro, é o que fará você se sentir mais ou menos merecedor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 seria a sua capacidade automática de se adaptar aos resultados atuais, fazendo com que se torne uma condição de vida. Por exemplo, alguns indivíduos se adaptam com um faturamento de 1.500 por mês e, por mais que queiram fazer mais, não estão dispostos a fazer coisas diferentes ou até mesmo pensar de forma diferente para aumentar o seu faturamento. E através dessa adaptação sensorial ou termostato mental, tornam novamente a refletir os mesmos resultados. Que se não forem mudados, se tornam uma condição de vida. Ah, eu até queria fazer mais dinheiro. Mas tá bom do jeito que tá. Atenção a um detalhe interessante. A quantia de dinheiro que você faz... É uma expressão do seu termostato mental que não trabalha apenas no aspecto financeiro. Tem a ver com seu merecimento, a sua autoconfiança, a sua linguagem interna em relação ao que é prosperidade. Tem a ver também com a sua configuração interna no que diz respeito à procrastinação excessiva. Outra coisa que também deve ser trabalhado é a sua configuração em relação aos seus julgamentos internos sobre riqueza. Não adianta de nada você desejar a riqueza, se esforçar e trabalhar muito, se você possui crenças limitantes e julgamentos inconscientes em relação à riqueza. Bob Proctor dizia que a pessoa de mentalidade rica possui uma configuração mental que vibra em uma certa frequência de riqueza. E faz com que essa mesma pessoa enxergue e manifeste riqueza com mais facilidade que as outras pessoas. Perceba que a sua configuração mental é formada pelas informações que você recebeu ao longo da sua vida. E essas informações se transformaram em crenças. E essas crenças dominam a sua vida. E dominam os seus resultados.